Amiguinhos, hoje a gente vai ensinar a mãe brincadeira muito, faz muito, faz muito, faz muito, faz muito, faz muito, faz muito, faz muito, mas muito, faz muito, faz muito. Legal. legal, então eu. Eu peguei um lindo amiguinho. Esse lindo amiguinho, ele é o Otaku Fiji, que estava morando em uma casa cheia de fungos. E esses fungos? Eram muito legais. Um fungos Fungaz. Porque ele era um otaku fedido. Mas apesar que ele era um otaku fedido, eu dei um cerezinho com anime muito louco. Para ele, sabe o que ele falou? Sabe? Sabe? Sabe? Sabe? Sabe? Sempre me misericórdia? Não! Ah, ele tinha me dado um... Negocinho, esse negocinho tinha o nome de trouxa. Assim, ó. Pede pra edição colocar essa imagem com o tá nesse lindo vídeo, né? Gri, gri, gri, gri, gri, rang rang rang rang rang rang